Olá, it's me, Thaya! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos estar a lavar o cabelo. Eu estou com o cabelo super sujo, super encolhido e estou mesmo a precisar de uma boa hidratação. Então, vou usar essa máscara da Novex, o Santo Black Poderoso. E como podem ver, meu cabelo tem a porosidade muito baixa. Demora muito tempo para o cabelo entrar, né? penetrar os fios. E aqui, uh, eu descobri só mais tarde que afinal não tem água morna nessa casa de banho. Então, isso retardou muito o processo de lavar o cabelo porque a água não estava a penetrar muito bem os meus fios. E podem ver através do frizz e meu cabelo mesmo estava a rejeitar a água. Eu já tenho um vídeo no canal a mostrar como eu lavo o meu cabelo, mas me dei algumas coisas e esse vídeo está mais detalhado. Então aqui vou usar um shampoo, meu cabelo até não está bem bem molhado, mas tive que continuar. Estou aqui a usar o shampoo na raiz. Quando eu uso gel, eu não tenho problemas em passar o shampoo nos fios diretamente, porque eu gosto de tirar mesmo muito bem o gel e deixar meu cabelo bem limpinho. Pode parecer que estou a ser bruta, mas não é só a velocidade do vídeo. Uh, eu aqui estou a usar as pontas dos meus dedos. Como o meu cabelo não estava molhar em condições, eu tive que passar primeiro o shampoo no cabelo meio úmido e depois passar de novo a água, assim o meu cabelo recebe melhor a água. E como podem ver, eu tenho a porosidade baixa na parte de cima e a porosidade alta na parte de baixo. E depois, os caracóis que estão na parte de trás são mais abertos que a parte de frente. Eu tenho uma mistura muito louca na minha cabeça. Eu aplico mesmo muita máscara na cabeça, especialmente quando vem nesses botões bem grandes. Porque eu tenho a porosidade baixa. Então tento fazer de tudo para o cabelo receber as máscaras. Eu aqui estou a trabalhar em mechas, é muito importante, assim meu cabelo recebe toda a atenção que ele necessita, então, eu como não tenho ganchos aqui, eu estou a fazer twists, depois vou tirar os twists, porque os twists estão aí para eu ter mais cuidado e mais atenção aos fios. Eu não sei se vocês notaram, mas eu não estou a usar pentes. Eu não uso pentes enquanto lavo o cabelo, são raras vezes. Eu uso os meus dedos, desembaraço com os dedos e estou aqui a desembaraçar, a pôr mais máscara. Depois vou tapar com a minha toca e como eu não tenho a minha toca térmica, vou ficar por baixo do sol por uns tempinhos, o sol não está muito forte. Eu conheço outros métodos, mas estou preguiçosa hoje. Mas agora estou a, a pôr o cabelo desse jeito, assim o calor fica distribuído de uma forma uniforme. A minha toca não serve quando uso tranças ou twist, então vou fazer isso. E assim não gasto sacos de compras. Deixei a máscara por mais de 10 minutos e agora estou a desembaraçar mais uma vez, a sentir se tenho ainda nós ou qualquer coisa aí. E depois vou passar de novo a água. E terminou o meu day. E sim, eu não uso condicionador. Isso tudo começou quando a quarentena começou, porque eu estava sem condicionador. E depois eu notei que não estava a fazer diferença. Então... Ficou assim, e não notei nenhuma diferença ainda, também não acho que vou notar, porque depois de lavar eu finalizo logo. Esse é o vídeo, espero que gostaram, não esqueçam de deixar um like, comentar, subscrever e partilhar com os vossos amigos, não esqueçam de me seguir no Instagram, bye!